Eu acabei de receber, nesses dias, isso aqui. Caso você não saiba, essa aqui é a placa que o YouTube concede toda vez que um canal atinge 100 mil inscritos. Aqui eu vou puxar um relatório personalizado, um intervalo personalizado aqui, eu vou colocar aqui. É 1 de março de 2010 a 1 de março de 2017. tá? E vou aplicar gerou um relatório para mim aqui, você vê que aqui em março ele já começou a dar uma crescida, mas aqui em março, por exemplo, ele tinha atingido somente 5.500 inscritos, então de 2010 a 2017 eram apenas 5.500 inscritos. Eu vou puxar um novo relatório aqui, vou colocar 2017 a 2018, últimos 365 dias. E aí você vai ver que o gráfico aqui já muda bastante, tá? Hoje são 72 milhões de minutos assistidos, uma média aí de 4 minutos e 12 de retenção. Mas você quer resultados financeiros. Quanto que dá 11 mil dólares, 760 hoje? Aqui na calculadora do Google, 11.760 mil, vezes 3,25. 38 mil reais. Aqui é o nosso resultado com o YouTube, Agora o nosso resultado com vendas de infoprodutos. Então eu vou vir aqui na plataforma e vou puxar uma data aqui, março, 1 de março de 2017 a 3 de março de 2018, e vou mandar aplicar. Ele buscar, vou mandar buscar aqui, e aqui eu tenho R$ 80.169,75. Tá? Então vou pegar aqui o valor de R$ do YouTube, mais R$ 80.169,75, e vou somar para ver quanto é que dá. Vamos ver? R$ 118.389,75. Nós conseguimos dobrar a quantidade de inscritos em menos de 90 dias, de 100 mil para 200 mil inscritos. Quero agradecer também ao meu amigo Neemias Macedo, que cuida de toda a plataforma digital, dos produtos que a gente vende digitalmente, livros, e-books, e-books audiobooks e assim por diante. De vez em quando vocês devem conhecer, porque ele participa de alguns lives comigo também, assim como deles. Quero agradecer ao Neemias por ter acreditado em mim quando até mesmo eu estava parando de acreditar e o canal estava abandonado e o Facebook abandonado. Obrigado, Neemias.